Salve, sou Marco Quirini! Acabei de fazer meu treino da maratona agora na parte da manhã Daqui a pouco vou fazer o treino Esparta E é maravilhoso poder acordar cedo e já começar o dia com o um pique Já fazendo minhas atividades, ouvindo a minha música de estímulo cerebral enquanto faço o, as atividades físicas Mas a sacada de hoje que eu quero falar com você está relacionada com como a gente condiciona a mente utilizando exercícios físicos para aumentar não só a nossa performance, mas também para ampliar o nosso tempo. O fato de eu dormir mais cedo hoje em dia e conseguir acordar mais cedo, primeiro, faz com que eu aproveite mais o dia, parece que o meu tempo se expande. O segundo ponto, vocês devem já ter percebido dos outros vídeos, está relacionado sempre com eu estar tá fazendo o treino da maratona, que é correr. Essa é uma atividade que eu gosto, além do treino esparta, que são atividades físicas, exercícios, que você pode fazer de 15 a 30 minutos diário para te dar maior disposição e melhorar a tua mente, teu mindset tem, no meu caso, eu escolhi a corrida Por que, que eu escolhi a corrida? Principalmente pelo fato de eu poder medir distâncias Então, por exemplo, muitas vezes quando eu estou numa pista às vezes eu olho lá para o final da distância onde eu quero chegar e eu não consigo ver o final de tão longe que está mas eu condiciono a minha mente que eu vou chegar lá. Então, cada vez mais eu vou treinando a minha mente. E, à medida que eu vou me aproximando, eu jogo o próximo passo, ou seja, o próximo desafio, a próxima meta, mais pra frente. E, depois, mais para frente. E, com isso, eu fui condicionando a minha mente a se preparar para grandes esforços, grandes distâncias, grandes percursos. Ou seja, é um condicionamento diário. Você não precisa fazer isso de imediato. Você pode começar aos poucos, você pode começar com uma caminhada. Uma caminhada de 100 metros, depois uma caminhada de 200 metros até chegar a 500 metros. Depois você pode começar a trotar 100 metros, depois trotar 200 metros, trotar meio quilômetro. Daqui a pouco você vai começar a sentir os benefícios de estar fazendo essa atividade. Quando você começar a correr, se você gosta disso, ou se você começar a gostar disso, porque eu não gostava, eu não sei você, mas eu não gostava eu comecei a fazer atividade física o treino esparta no início era quase que uma obrigação mas eu fui percebendo os benefícios e hoje eu não consigo ficar sem fazer atividade física porque parece que está faltando alguma coisa então eu sinto esses benefícios porque o meu próprio cérebro começou a se condicionar a produzir essas químicas que me fazem bem e que me deixam com bom estar, motivação cada um de nós, é claro, deve ter um objetivo de vida, deve ter um sonho, mas parte desse projeto de estar tá correndo ou de estar tá olhando à frente tem muito a ver com aqueles grandes sonhos, porque pode ser que você não consiga enxergar aquele grande sonho que está longe do alcance da vista, mas se você vai quebrando ele em micro hábitos, ou seja, pequenas distâncias físicas, você vai condicionando o seu cérebro, à medida que você vai completando, ele vai considerando como vitórias, vai te trazendo químicas de prazer. E aí você vai querendo sempre aumentar o seu desafio e isso vai condicionando o seu cérebro para novas conquistas, sonhos maiores, sonhos muito mais desafiadores. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, assine o canal, curta o canal, deixe seu comentário. E se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, está na hora de a gente fazer a transformação na gente. Depois, é claro, ajudar as pessoas que a gente ama e na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo!